Muitos brasileiros passam até 5 horas jogando jogo. A gente está conectado, o Globo.com falou que a gente, nessa última pesquisa, que a gente os brasileiros ficam conectados 9 horas e 14 minutos por dia. Você não acha que tem alguma margem aí dentro desse tempo todo para você se dedicar ao seu projeto? Você não acha que, deixando de fazer algumas coisas que não são essenciais, que não são prioritária na sua vida.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 A gente vai passar uma hora e meia revelando três segredos para você começar na internet e conquistar o seu novo salário em paralelo com o que você faz hoje. Sem ter que sair brincando tudo de um dia para o outro, né? sem ter que arriscar nada. Então, se você quiser saber como, clica aí nesse botão e entre para essa aula que ela tá animal. Seguimos!